Pai do Senhor, meus irmãos Aqui quem está falando é o irmão Carlos Sou aqui Da cidade de Trindade, no interior do Pernambuco é, Estou aqui de frente à Igreja Assembleia de Deus Ministério Pernambuco, cujo pastor Presidente é Ailton José Alves E o pastor local É o evangelista Otávio é, Estou vindo aqui por meio desse vídeo Expressar a minha Indignação com a gestão local Dessa igreja Sou membro, não estou disciplinado e há poucos dias eu exigi uma carta de mudança para o mesmo ministério, sendo em outro estado. E a gestão local me negou essa carta, alegando que eu teria que fazer lá um algo que ele quer. Então, o que acontece, irmão? Eu, como um membro que não estou disciplinado, tenho o direito a esta carta. E essa carta foi me negada. Estão proibindo o meu direito de ir e vir. Então, o que, é que acontece? Eu venho através desse vídeo expressar minha indignação. Essa igreja que vocês estão vendo aqui, eu passei mais ou menos quase um ano cuidando, cuidando dessa igreja, é, na questão de segurança e na questão de limpeza dessa igreja. Morei aqui, dormi aqui vários meses e eu assinava, irmãos. Um papel todos os meses, como se fosse um recibo. Acredito eu que era um recibo de um dinheiro que tá, provavelmente vinha para a pessoa que, que zelava da igreja, e esse dinheiro eu nunca recebi esse dinheiro, entendeu? E certa vez, quando eu estava próximo de sair aqui da igreja, eu o irmão que trabalhava na secretaria, na época, o irmão Nailton, ligou para mim e disse, irmão Carlos, venha buscar o seu dinheiro. Aqui na. na. Na secretaria eu disse, irmão, que dinheiro? O irmão disse, o dinheiro que o senhor recebe todo mês, eu digo, eu não recebo dinheiro. Eu me explique isso aí, o irmão me chamou lá, eu fui. O irmão disse para mim que aquilo era um recibo de um dinheiro que eu recebia. Então, o que é que acontece? O gestor mandaram chamar o gestor e o gestor disse, não, de fato, é um dinheiro que vem para o senhor. Mas o senhor não tá doando os serviços para ele? Eu digo, tô, então esse dinheiro não tinha que vir, já que eu tô doando os serviços. Mas o dinheiro tava vindo... E eles, é, é, é, é, o gestor disse que esse dinheiro era usado para pagar um irmão metalúrgico, o irmão Antônio, pagar um irmão metalúrgico aqui, e, porque o irmão não tinha nota. O irmão não tinha nota e esse dinheiro era para pagar esse irmão, que isso está errado também. Acredito que, que a, o, templo, o templo central, a igreja, não aceita isso também não. Então, o que acontece? Fui falar com o irmão o irmão disse que não sabia disso. Então, meus irmãos, eu venho expressar minha indignação. Conversei, conversei também com outro irmão, o irmão Adão, que morou, cuidou dessa igreja também aproximadamente dois anos e meios. E o irmão Adão falou que também assinava esse papel e que não recebia um centavo. Assinava esse papel e não recebia um centavo. E esse papel, o gestor, o gestor local, é, disse que era. É, é, uma programação de limpeza, de produtos de limpeza que o irmão está vacinando. O irmão está o irmão de prova, ele disse que está aí para ser como testemunho se precisar. E isso é o que está acontecendo. Tem muita gente triste aqui na cidade de Trindade com esses fatos e outros fatos que vêm acontecendo. Até presbíteros mesmo estão tristes com outros fatos que vêm acontecendo. Entendeu, meus irmãos? Então, o que é que acontece? Eu vim... Venham através desse vídeo para que para que chegue até o, o, o, o pastor-presidente, eu não sei, para que vocês fiquem sabendo do que está acontecendo. Porque, de outra maneira, não, não chega lá. De outra maneira, não chega lá. É muito difícil a comunicação com o tempo central, entendeu? E eu venho através desse vídeo expressar a minha indignação. Essa igreja está sofrendo porque sai mais membro do que ela, sai mais membro dela do que entra. Viu? Sai mais membro do que entra Muitos irmãos estão tristes Mas muitos não tem coragem de fazer o que eu estou fazendo De fazer o que eu estou fazendo Porque pensam que Que Deus vai resolver Essa causa por elas Não, Deus resolve o impossível, irmão O que a gente não faz, Deus resolve Mas o que a gente pode fazer, a gente é quem tem que fazer Estou fazendo o que é certo Sei que alguém vai criticar, alguém vai dizer que não é certo Mas se você tivesse em meu lugar Você faria o mesmo Ou ou não faria nada. Então, meus irmãos, fiquem na paz do Senhor. E é isso aí. Tive que fazer esse vídeo.